Bem-vindo a Bem esse último jogo antes da quarentena. Estamos em Arasariguama, ah, para quem conhece é um campo gigante, enorme, e vai ser só uma partezinha do que foi o jogo. Tem um objetivo espalhado no campo inteiro, esses objetivos são relógios. Eles são espalhados no campo e cada um conta o tempo que fica na mão de cada time. No final do jogo, somamos e temos um vencedor. No final desses prédios temos um objetivo para pegar, o único problema é que está bem perto da base inimiga, então vai ter confronto com certeza. E encontraremos inimigo, mas eu tenho uma vantagem, eu conheço muito bem o campo por me formei nele. Aqui, seguindo essa parede, tem uma passagem que talvez o inimigo não conhece. Eu vou tentar, enquanto meus parceiros ocupam o inimigo dentro dos prédios, pegar esse corredor no meio da mata e atacar eles de frente. Alguns de nós seguram né? eles, tem contato aqui. A gente pode tentar dar um flank pela rua aqui. Aqui tem amigos. C'est cool de Arrête, Arrête Parece tranquilo. Meu parceiro está me cobrindo. Vamos lá. Bom, aí meio que fudeu, meu, meu marcador tá dando pau. É um problema no, no gatilho. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. então no preto. no preto. Aí acabei de pensar no plano B. fala. Eu não deveria ter atirado tão cedo, agora eles sabem que eu estou aqui, eu pensei nesse plano B, entrar nessa mata, me esconder e esperar eles avançarem, para poder pegar eles de lado. Ok, estou em posição. Agora é só esperar e esperar. Está longo. Os caras não vão... Na outra extremidade dessa mata onde eu entrei, estou ouvindo a voz dos inimigos Logo aqui tem, tem uma estrada que o inimigo pega para entrar no jogo mesmo, para ir para os objetivos. Não ser eu poderia me posicionar aqui e buscar eles, né? Vamos lá para não ser Puta, o oh, que pariu? O inimigo decidiu aparecer. Eles são em três enfereirados, passando bem no corredor. Onde eu queria emboscar eles com meu plano B. Cara, mas agora com essa mata gigante, e meu marcador que não não dá conta vai estar tá impossível pegar eles ok passaram então vamos lá pro plano D eu vou dar a volta tentar pegar eles por trás Mano do céu, mas que plano de bosta que eu fui fazer, pior de tudo, entrar no, no, no campo aberto de arma abaixo, gente, que bosta, enfim, o que vocês teriam feito? Eu acho que o plano B era já uma boa, né, primeiro plano de entrar no corredor ia funcionar, funcionou um pouquinho, o plano B de me esconder para pegar os caras ia funcionar, um charme, lindo, mas, sei lá, falta de paciência, o que vocês teriam feito? Talvez um plano D e o que vocês teriam